Fala rapaziada, aqui é o Jabulas e hoje eu estou conferindo o Fiat Argo Tracking 1.8 com transmissão automática de 6 marchas, pois é, né, versão que chegou no final do ano passado e que deu um pouco mais de refinamento e sofisticação ao aventureiro da Fiat. E eu vou explicar tudinho sobre esse carro logo depois da nossa vinheta, mas antes pessoal amigo que desde já deixe a sua... Contribuição, né? seu like, né? faça sua inscrição no canal se não for inscrito, deixe seu comentário, né? avalie este vídeo, né? compartilhe com seus amigos lá que vocês estão chegando, está afim de comprar um largo trekking, pois é, aqui pode ter algumas informações que poderão ser úteis a ele. Então vamos rodar a vinhetinha agora, beleza? Roda! <música> Thiago Trek, ele chegou no final do ano passado ali para ampliar ali a oferta da aventureiro. Segundo a Fiat, é o seguinte, a ideia de botar esse motor e câmbio nesse modelo se deu em função da boa aceitação da versão, né? Eles esperavam ali um volume na média de 10% do market share do Argo, mas a participação dele foi bem melhor ali. O que os caras sinalizaram ali que poderiam ali oferecer algo mais sofisticado e esse carro é um carro bastante legal, cara. Eu já tinha dirigido o Argo Trekking com seu motor 1,3 em pelo menos três ou quatro ocasiões. É um carrinho que eu sempre gostei muito. E uma coisa que me incomodava era aquela caixa manual bamba, xoxa, que a Fiat não consegue resolver nem por oração. E esse carro resolve esse problema, porque essa caixa automática de seis marchas ela é muito bem acertadinha, mas esse carro tem seus pós e seus contras. Mas vamos à parte boa, a parte boa que é o seguinte, que junto com esse motor e câmbio também foi adicionado ali os conteúdos que estavam na versão Precision e também na versão HGT, que oferece aí um pacotão bem recheado de itens, né? partida sem chave, você tem ar-condicionado digital. Né? Você tem ali o Multimídia, o Connect com a tela destacada Mas isso já é praticamente padrão em toda a gama do Argo Você tem limpadores de bris automáticos né? Retrovisores elétricos com rebatimento Assim como o retrovisor interno fotocrômico Ou seja, o carro ganhou um banho de loja ficou bem mais sofisticado Bom, e a parte ruim, Jabutas? Bom, a parte ruim é o seguinte A parte ruim é que esse motor 1.8 está longe de ser um exemplo de eficiência, ele é um dos motores mais potentes entre os compactos, ele tem 139 cavalos, ou seja, ele é mais potente que o um motor do hd 20 ele é mais potente que os motores da Volks, ele é mais potente que os motores da GM, né, que são equipados nos compactos, mas por outro lado ele tem um apreço um tanto exagerado por combustível, principalmente quando é o derivado da cana, ele realmente bochecha. você tem uma ideia, num combinado ali entre urbano e rodoviário, esse carro registrou 5.7 km por litro de álcool, ou seja, é um valor assim extremamente absurdo quando a gente pensa que a gente está vivendo ali no momento em que há hatches com motores turbo 1.0 que com o mesmo combustível rodam na faixa de 9 a 10 km por litro. Então assim, é o ponto negativo desse carro. Ah, mas e o desempenho? Bom, o desempenho é sensacional, cara, esse carro acelera bem, o câmbio é muito esperto, né? Então assim, ele te entrega ali seus quase 19 kg de torque, com né, um rapidez, apesar desse torque aparecer num giro muito alto, a relação de, da transmissão ali, quando você precisa de torque, basta dar o kick down ali, dar aquela cafungada no pedal do acelerador, que ele entende que você precisa de uma redução e já sobe o giro bem rapidinho, ou seja, o torque aparece, mas nem por isso né, ele é um carro eficiente, infelizmente, bebe Além da conta, mas ele te entrega muita força, cara. Quando você precisa chamar ele na chincha, você chama ele vai. Uma retomada ele vai rápido. A que você precisa ali de dar uma entrada rápida, fazer uma ultrapassagem, ele te dá essa confiança. No entanto, não podemos deixar de salientar que a Fiat está prestes a inaugurar a sua nova linha de motores. Eles passarão ali a ser equipados, né, na linha Fiat e Jeep. E, para os modelos Argo e Cronos será destinado a unidade 1.0 Firefly Turbo de 130 cavalos, né? Que oferecerá para esse carro ali um comportamento muito interessante e com a esperada eficiência de combustível. Aí fica aquela dúvida, né? Compro esse carro agora ou espero chegar o turbo? Pois é, a Fiat não fala se vai aplicar esse motor nessa versão ela não, não dá detalhes aí de como os motores vão entrar. Lógico, ela não é boba, pois senão todo mundo vai ter essa, ficar com essa pulga atrás da orelha e ninguém vai comprar carro até o motor turbo chegar. Mas fato é que esse motor está a caminho, então não sabemos se vai ter um Trek 1.0 turbo. A gente espera que sim, mas é fato que esse motor 1.0 turbo. Vai estrear primeiramente nos carros FITS no SUV do Argo. Pois é, vai ser um modelo acima desse carro aqui que está em desenvolvimento, já está praticamente pronto, né? já tem sido flagrado várias vezes. O Alto Segredos já flagrou esse carro várias vezes. Recentemente, numa conversa com executivos, os caras falaram que esse carro chega ano que vem de qualquer jeito. Então, tá aí, cara. né? É, esse carrinho aqui é muito legal, peca apenas pelo motor beberrão. Mas, tem que levar em consideração que existe aí um SUVzinho do Argo chegando no próximo ano. Então, fica naquela. Compra agora, eu espero. Bom, aí é com você, meu amigo. Eu não posso tomar essa decisão. Beleza? Bom, então tá aí. Esse é o Argo Trek 1.8 automático. Anda bem, puxa bem pra caramba, é muito bem equipado, mas gosta da cana. Beleza? Um grande abraço, cola com jabulas e até a próxima. Valeu!